internautas, leitores do Jornal Diário de Suzano, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Falando Sério sobre Suas Finanças. Nós estamos ao vivo pelo canal do Facebook aqui do Jornal Diário de Suzano e essa entrevista ela fica gravada no YouTube do jornal e também no portal do Jornal Diário de Suzano. Tá ok, Eu estou aqui aguardando o meu convidado Eu vou aceitar já aqui o convite que ele já mandou para mim Deixa eu ver aqui o nosso convidado entrando Estamos aguardando o nosso, convida nosso convidado Professor Wener Lucena Olá professor, vamos lá Entrou, deixa eu verificar, estamos aqui aguardando o professor entrar, professor Wender Lucena da Universidade Federal da Paraíba. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou ao vivo. Agora vamos ver o professor. Eu agradeço a vocês aí, já estamos com 12 pessoas ao vivo nos assistindo, muito obrigada pela audiência. Isabela, você pode me ajudar? Aqui tem um assistente que está aqui, a Isabela, jornalista do Diário de Suzano. Isabela, ele entrou, pode entrar aqui? Você entrou, mas eu não estou vendo ele. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Só um minuto, me... Abed. Está me escutando? Estou ouvindo bem, eu estou ouvindo bem. Estou é, ouvindo muito bem, estou acertar a câmera aí para que a gente. Faça aqui um bate-papo bem gostoso, bem, bem legal, bem tranquilo. Vamos acertar aqui a nossa câmera. Estamos falando aqui ao vivo do jornal, dos estúdios do Jornal Diário de Suzano. Professor, eu tenho boas-vindas para os nossos internautas, para os leitores do jornal. Então, boas-vindas também para você. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada mesmo, ok? Eu, eu que agradeço, Odete, o convite e estou sempre à disposição, da para do Diário de Suzano. Tá. O seu som está com eco, porque tem um eco no seu som. É, eu, eu também estou escutando, infelizmente, não sei se é a sala, que eu estou na universidade. Que... Ah, está na universidade. Está então, ok, mas está dando para ouvir bem. Está dando para ouvir bem, ok? O pessoal está pessoal comentando aí, ó, está comentando, obrigada, e perguntas. Isabela, você consegue acompanhar as perguntas pelo Instagram? Pode mandar perguntas aqui pelo Instagram do Jornal de Suzano. para o professor Werner Lucena. Professor, eu vou falar rapidamente, o teu currículo é bastante extenso. Parabéns aí pelo trabalho maravilhoso. Nós demos uma resumida aqui por questão do nosso tempo, na nossa entrevista. O professor Werner Lucena, ele é doutor e mestre em ciências contábeis. Especialista em controladoria, ele é graduado em engenharia de Minas, pós-graduado em ciências contábeis, coordenador e professor do programa de pós-graduação em ciências contábeis na Universidade Federal da Paraíba. Tá tudo certo, professor? Tudo, tudo certinho mesmo, Odessa. pode ficar tranquilo, é isso aí. É isso mesmo, né? Tem várias coisas aqui, poderíamos ficar aqui falando, mas realmente eu acho que nós conseguimos resumir aqui o seu trabalho, né? Como doutor e mestre em ciências contábeis, né? E o senhor é um professor da Universidade Federal da Paraíba. É uma alegria muito grande novamente recebê-lo. E assim, nós vamos fazer um bate-papo aqui, um bate-papo rápido, falando sobre educação financeira. E eu quero falar que esse programa, ele tem o apoio da APOEF, que é a nossa Associação de Profissionais, Orientadores e Educadores em Finanças. Tá ok? Professor, é o seguinte, você é um dos grandes nomes da educação financeira no Brasil. Isso é fato. Para a minha, gente começar um bate-papo, como é que surgiu aí essa paixão pela educação financeira? Como é que surgiu tudo isso? Qual foi o começo de tudo isso? Conta um pouco aí para nossos ouvintes, nossos internautas. É, Odete, na verdade, eu, a paixão pela educação financeira ela veio já desde criança. De criança? Eu, eu, tinha, é, eu tinha necessidade desde muito pequeno e entender um pouco dessas finanças. E aí não foi à toa que eu fiz engenharia e fiz contabilidade. né? Então, é, quando eu comecei a minha graduação, então eu sempre me preocupava muito com os números, com as finanças. Então, quando eu estava no doutorado, na UNB, eu decidi, quando voltasse para o UFPB, que eu iria fazer algum trabalho voltado para a comunidade. E aí a forma Sim. de trabalhar com a comunidade era justamente trabalhar essa educação financeira a partir de um conhecimento que eu adquiri, visitando alguns sites, eu descobri a ENEF, né? o Projeto Lei que trabalha a educação financeira em todo o Brasil. Certo. Então, a partir daí, eu comecei a estruturar alguns projetos voltados para educação financeira. E foi engraçado, porque eu ministrava aula de finanças, para a pós-graduação, em um determinado momento, eu falava de educação financeira para o pessoal e eu via que aquilo ali entrava num vídeo e saía no outro. Sim. Porque eram pessoas que já tinham instabilidade financeira, ou até mesmo não tinham essa instabilidade financeira, e tinham dificuldade de chegar e falar abertamente dos seus problemas. E dizer, olha, eu não certo. consigo entender isso que você está falando eu não consigo perceber como é que você faz esse controle, como é que você tem esse alçamento, como é que você organiza as suas finanças. Sim. E aí, num belo dia, em julho, eu brincando com... Eu tenho hoje três filhos, né? são duas meninas e um menino. Eu brincando com minhas duas filhas, falando, é, fazendo recorte, algumas coisas de, de trabalhos manuais. Eu tive um acento de abrir a geladeira. Quando eu abri a geladeira, eu vi uma caixa de leite. Uma Sim. caixinha de leite. Eu não sei se você já viu aquelas caixas é, longa-vida né de leite. E ali, pronto, eu tirei o leite naquele mesmo momento. E eu peguei aquela caixinha e fui construir um cofre com minhas filhas. E falar do valor do dinheiro, explicar a questão é, das moedas e si, como guardar Sim. aquilo e usar aquelas informações a seu favor. Rodek, aquilo surtiu um efeito tremendo, tremendo, assim, coisas assim, absurdas que eu jamais esperava. Não é? eu, eu disse, como é que minha filha vai entender sobre dinheiro? Ela é muito jovem, não é? mas aquilo despertou nela uma curiosidade e fez com que ela cada vez mais buscasse aquilo. Qual é a, conhece... a idade das crianças na época, da filha? Na época, na época a mais velha tinha em torno de 11 anos. Sim. Não é? e, a, e a mais nova, em torno de 5 anos. Então, assim, é até uma fase que eu, que eu julgo importante. Né? Sim, eu digo sempre sim. que é um momento onde as crianças. Não existe um momento dela. Às vezes, tem alguns vídeos, até de viralismo aí, que mostram que as crianças começam logo cedo. Mas, na minha concepção, fica mais fácil de falar a partir do momento que elas conseguem é, entender, conseguem ler, na verdade, conseguem identificar os números. E aí a, a minha mais velha foi muito tranquila. Então, ela começou a ler, a poupar e a economizar, a gente os cofinhos e teve um... surtiu um grande efeito. Né? Na verdade, elas entenderam o sentido do dinheiro naquele momento. E aí, o que é que eu fiz? Ah, eu tive o estalo, mas né? Eu disse, ó, se com minhas filhas funcionar funcionou, então pode funcionar com mais gente. Certamente. E aí, e aí, eu fui procurar a universidade e descobri que aqui tinha uma escola de educação básica. Sim. Que trabalhava justamente com crianças do maternal até o, o sexto ano certo Então, foi o que eu fiz. Eu preparei um projeto e decidi trabalhar com crianças do terceiro ao quarto olha, ano. Olha, que fantástico! Para fazer um piloto. Né? E Sim. aí, o projeto... Mas eu tenho que fazer é, ensinar essas crianças de uma forma diferente. Eu não podia chegar falando olha, juros compostos que a forma é... Assim. Aí você tem que economizar para durar mais tempo. Esse Sim. seu dinheiro... E a... eu, eu tinha que encontrar um mecanismo mais fácil de fazer isso. E qual foi a forma? Eu fui fazendo com metodologias ativas, com brincadeiras. Primeiro Sim. passo. A aula não poderia passar mais de 30 minutos. E tinha que ser uma aula divertida. Então é eu trazia tem... fantoches, eu trazia Sim. recordes. Eu fazia várias brincadeiras com elas para estimular aquele interesse para a educação financeira. Sim. Entendeu? Entendi. Nossa, e fantástico, porque a criança, ela tem pressa, ela não tem muita paciência, né? E essa Isso. idade, de cinco anos, ela troca rapidamente a atenção e o senhor foi, foi realmente, aí teve, foi muito sábio. Então, fantoche, brinquedo, interação isso, isso interagindo com o dinheiro então foi assim uma abertura e aí teve um, foi sucesso esse projeto na época. Quando foi esse começo? Faz tempo já? Fazem 10 fazem anos ah, a gente já começou em 2012 ah. isso 2012 foi o nosso pontapé inicial, então a gente começou com essa ação, Sim. É o que eu chamo aqui, o nosso primeiro braço si. Do um projeto maior, do um projeto Guarda-Chuva, que é o projeto de educação financeira. Então, ah, nós começamos justamente com essas ações, com esse trabalho com as crianças. E o engraçado é que a gente começou a quebrar tabus, certo. que era um segredo, né? Era fazer com que as crianças entendessem isso, levassem para os pais também, né? de alguma forma, esses conhecimentos, e foi evoluindo. Odete, hoje a gente tem um projeto com diversas ações. Se a gente tiver tempo, claro, eu vou tentar falar Sim. sobre cada uma delas aqui com você. E, e fique à vontade também para perguntar. Mas Sim. a ideia, ó, só para você ter uma ideia, quer ver é uma coisa que tem muito efeito? É, a gente faz uma atividade de supermercado. É, a gente tem um momento teórico que Sim. a gente pega os encartes né, de... de propagandas de publicidade de supermercados, sim, sim. onde eles informam valores de produtos. E a gente pede para que essas crianças elas recortem esses produtos e identifiquem o que é essencial, necessário e supérfluo. Nos, encar nos encartes do supermercado. Isso, ah, isso. Então, a criança. Então, esse é um dos projetos, inclusive está aqui na minha pauta, para eu entender que projeto é esse. Então, esse projeto é desses. São 25 produtos do supermercado, é isso? Não, não Pronto. Aí é Aí é uma, isso, é uma segunda ação. Eu estou falando tá. de uma, digamos, de uma aula, uma micro Ah, de uma específica. aula, entendi. Entendi. Uma, entendi. E aí ela vai, essas crianças, elas conseguem identificar o que é essencial, necessário e supérfluo para a vida delas Sim. e elas levam isso para casa. Elas ensinam, é, por exemplo, os pais que, digamos, que um, um quilo de feijão, um quilo de arroz é mais importante, digamos, do que um brinquedo, né? de que uma bebida... Então, tem as particularidades de cada fase, de cada etapa. E aí a gente vai ensinando. E aí, cada vez que as crianças vão entendendo, a gente vai é, passando um, um dinheirinho para elas das atividades que elas vão acumulando. No final do ano, para você ter uma ideia, é um momento, é a culminância do projeto. A gente reúne todas as crianças e os pais que passam um fio voltado à educação financeira. Olha, filme. interessante. Muito interessante em que os meninos eles precisam <risos> comprar o ingresso a partir do dinheiro que eles acumularam. É uma festa só. E aí a gente tem vários, vários, vários... Dando um e-mail para mim aqui. Professor, para mim, aqui agora deu um delay, é... não estou ouvindo o senhor direito. Eu não estou te ouvindo aqui. É a internet dele, Isabela? É a sua internet, aí a gente não está conseguindo ouvir. O professor estava dizendo que ele começou a educação financeira nas escolas, na faculdade, com um projeto que eu achei lindo, maravilhoso, onde ele... Começou com uma caixa de leite, que ele fez um cofrinho para a filha dele, e aí foi tão, tão sucesso, o interesse das crianças, ele tem três filhos, aí a ligação caiu, tem três filhos, e aí com isso ele levou essa informação para a faculdade. O professor caiu aqui a conexão dele, vamos, vamos aguardar para que ele nos conecte novamente. Deixa eu verificar aqui, ele vai conectar novamente, né, Isabela, aqui? Isso. Então, só um minuto, eu peço para vocês aguardarem e nós vamos aguardar o professor para que ele se conecte novamente. E aí ele já se conectou aqui, deixa eu aceitar aqui, aceitar, aceitei, entrar ao vivo. Agora deu certo, obrigada aí pela paciência de vocês, fazer ao vivo é assim mesmo. Professor, está chegando. Ah, sim. Oi, oi, eu, eu acho que caiu, né? Caiu. Então, eu só estava falando da, desse projeto com as crianças, eu achei fantástico, mesmo porque, quando ela pega aquele prospecto, né, que é do mercado, que tem aquela, todos aqueles preços, ela aprende isso na vida real. Aquele, aquele é o produto que estão oferecendo, aquelas são as ofertas. Daquelas ofertas, o que eu preciso de fato lá na minha casa? Leva isso para a mãe. Eu achei fantástico, essa aí é uma das suas aulas. Professor, eu sei que o senhor tem aí na, na, na Paraíba, na, na Universidade Federal da Paraíba, esses trabalhos voltados à educação financeira, tem um trabalho de extensão que chama-se Educação Financeira para Toda a Vida. Inclusive, que é o nome aqui do nosso, da, do nosso programa de hoje. Né? Eu poderia me falar sobre isso, que, como que é essa extensão? Fala, me fala um pouco sobre esse assunto. É, na verdade, Aldeca, a gente tem a extensão em si, na né, universidade instituído. Em diversas ações. Então, a primeira ação, que são as aulas na escola Sim. de educação né, básica aqui da UFPB. A segunda ação é a pesquisa de preços no supermercado. Tá? Então, é um trabalho que a gente faz com os nossos alunos da graduação aqui. Então, a gente tem cerca de 20 a 25 supermercados e a gente faz uma pesquisa em torno de 360 itens. Nossa, vocês vão a entre 20 e 25 supermercados e pesquisam em torno de 300 itens Faz uma Isso. pesquisa, um comparativo, olha que fantástico Isso, e aí a gente coloca, a gente é, repassa uma planilha, com né? é? as informações para toda a sociedade aqui da Paraíba Então compra caro quem quer porque com aquela planilha você tem um preço. É tudo mastigado. Eu vou te contar uma coisa. Aqui em São Paulo, meu esposo, ele pega o carro e tem assim cerca de 3 quilômetros. Ele consegue descer entre mercado e assim, atacadão. E ele passa em 3, 4 com a lista e volta comprando. Né? Porque tem que ver também o valor da gasolina. Então, ele faz isso. isso. Imagina se tivesse isso aqui em São Paulo. Então, a gente. Fantástico. E quem faz essa pesquisa são os seus alunos? É uma equipe. É, equipe, é, um, é um é um, é um trabalho de extensão. Isso, é uma equipe, são os alunos da graduação, né, do curso de administração, ciências contábeis, economia, ciências atuariais. O que, é que a gente faz? Quando a gente recruta a equipe da extensão, esses alunos elegem o supermercado mais próximo à casa deles. Ah, e aí, o que é que eles fazem? A partir dessas informações, a gente constrói uma planilha distribui para toda a população é uma ideia fantástica que os livros deixam em aberto para as outras faculdades outros cursos é fantástico o aluno está próximo da casa dele ele já traz está na mesma cidade né vocês estão na cidade é. na mesma cidade e aí vocês alguém compila tudo isso e aí libera isso para divulga isso para toda para todos os, os munícipes né eu, eu, isso é fantástico e qual que de quanto e quanto tempo que é feito esse trabalho então a gente faz isso mensalmente, todo mês é divulgada essa planilha. Isso. E o que é que a gente faz? Olha só, com a pandemia a gente terminou é, aumentando esse, esse número de, de pesquisas. Assim. A gente não só olha João Pessoa, que é a Paraíba, mas a gente Sim. olha Santa Rita, Cabetelo, Bahia, Campina Grande que é um interior aqui da Paraíba bem grande, e isso, a gente consegue pegar muita gente. Ah, e o é que, que acontece? Nos períodos, no período entre 28 a 30 de cada mês, os alunos eles vão consultar esses preços e até o quinto dia útil no mês seguinte, a gente vai é, publicar essa planilha. Então, o que, é que vai Sim. acontecer? Por exemplo, agora sexta-feira, né, os meninos Na estrutura da planilha, a gente vai publicar. Sim. A ligação da faculdade está ah, um pouco, não consegui ouvir, mas eu entendi que vocês publicam isso publicam é, é, mensalmente. É feito uma pesquisa aos arredores também aí da cidade, da capital. E eu achei isso fantástico, professor, fantástico, e parabéns aí, parabéns aos alunos, parabéns por esse curso, né, parabéns. Eu fico muito feliz aí de, de, de ter essa informação. E também vocês têm aí, que eu acho importante falar, a Olimpíada da Educação Financeira, que foi criada aí por você, né? Como é que é essa Olimpíada da Educação Financeira? Como é que funciona? É na própria faculdade? É... Me fala um pouco sobre a Olimpíada, na verdade, acho que é a primeira Olimpíada da Educação Financeira que nós temos. Está ruim? O senhor está falando, não sei se eu vou conseguir ouvi-lo. Agora estou ouvindo. Está longe, professora. Está muito ruim a ligação, não estou ouvindo, não. Estamos ouvindo o senhor assim como se fosse num túnel longe, mas eu estou conseguindo ouvir. Acho que... Continua, vamos ouvi-lo. Vamos ver se dá para ouvir. Tá, vejam só. O que, é que a gente fez? Em 2017, a gente acompanhando diversas Olimpíadas que existiam no país. Nós decidimos fazer a primeira Olimpíada para a Plata de Educação Financeira. Só... O professor não está dando para ouvir não está dando para ouvir, né? Não está dando para ouvir. Talvez não está dando. Alguma coisa mudou aí que nós não estamos conseguindo ouvi-lo aqui. Ah, tá? Tem algum, algum tem algum barulho junto com a sua voz assim? Nós não estamos conseguindo ouvir com clareza aqui. Eu João, eu sou com né? Tem uma distância, mas <risos> vamos ver. Eu talvez o senhor estava falando super bem e agora, de repente, vamos tentar novamente. O senhor estava falando das Olimpíadas de Educação Financeira. Está me escutando agora? Estou escutando, não tão bem, mas tá, dá para ouvir. Não dá para ouvir, Isabela. Professor, não dá para ouvir o senhor. O senhor quer fazer novamente a conexão? Não consigamos ouvi-lo. Tá, não está tá melhorou. Agora melhorou, agora, agora funcionou. O senhor falou: vamos funcionou, tentar, perfeito. Né? Agora está funcionando. Opa, opa, agora está ótimo. Maravilha. É, vamos ter, vamos é aqui. É que eu estou na universidade, então posso dizer que, que o sinal está caindo. É perfeito, pode ser, mas... pode ser. Mas vamos lá, pode falar agora. Isabela, sim, mantenha. 17. Está escutando? Estou ouvindo, pode falar, professor. Sim. Estamos todos ouvidos aqui. A, a primeira Olimpíada a gente decidiu ali em 2017. após 2017, ver algumas... sim. Isso. Após ver algumas Olimpíadas de é, História, a Olimpíada da Geografia. A Olimpíada... Sim. Puxa vida, que pena o som. Agora, mesmo, tá indo e voltando o som, professor. É, infelizmente, posso ser que tenha sido a internet. É, agora é. Pode voltar, mas vamos ver, professor. É, voltando, 2017 foi a primeira vez que a gente realizou aqui no estado da Paraíba. Sim. 2017, né? Sim, fantástico. Sim. Em 2017, nós começamos aqui na Pará. Nós fomos considerados realizadores. Nós fomos considerados realizadores. Professora, agora a gente não ouve nada, nada, nada. É. Então, o senhor refazia a ligação. Eu peço aí desculpas para os nossos internautas, mas o professor está falando da universidade. De repente o sinal lá não está bom. Ele ele ele saiu, ele vai entrar novamente. Vamos conectar novamente. Ele está nos explicando. É, ele criou uma Olimpíada da educação financeira na Universidade Federal da Paraíba. Deixa ele está aqui entrando. Vamos ver novamente. E nós estamos falando sobre a importância da educação financeira na nossa vida. Vamos lá. Você vamos vai entrar aqui, professor. Infelizmente, a gente está sendo. Vamos ver. Agora, professor, vamos lá de novo? Oi, oi, Tá me escutando? Perfeito o som agora, perfeito. Agora eu estou ouvindo. O senhor falou que criou a Olimpíada em 2017 na, na Universidade Federal de, da Paraíba, é isso? Isso, isso. na verdade, na Paraíba. Né? A gente começou aqui, na Universidade Federal da Paraíba, em 2017. Sim. Com cerca de mil a 1.200 alunos. Olha, que Foi fantástico. bem difícil no início, é, porque, porque os alunos, é, as escolas dizem, olha, a gente não sabe o que é essa educação financeira. A gente nunca trabalhou isso nas escolas. E eu falava da importância, olha, não é nada demais, a gente vai querer trazer o cotidiano para toda a galera, todos os alunos começarem a ir buscar isso. Sim. E alguns disseram que não, mas aí a gente foi e fez o primeiro, né? Sim. 2018, nós pulamos para 6 mil alunos na Paraíba. Nossa. Então, cresceu assustadoramente. E aí, as pessoas pelo Brasil afora começaram a saber e pediram isso. E aí a gente fez parceria. Hoje a gente tem uma rede que a gente chama Rede OBEF, que é a Rede da Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Fantástico. E tem cerca de 45 instituições envolvidas todo, no, em todo o Brasil, de norte a sul. Todos os estados hoje estão contemplados. Nós começamos em 2019 e aí a gente pulou de 12 mil para 38 mil alunos. Entendo. 38 que mil alunos. E como que funciona Sim. a Olimpíada? Como é que é? Como que funciona? Pronto, a Olimpíada hoje, na verdade, ela está na sua quarta edição. Sim. Nós tivemos mais de 45 mil alunos esse ano. Por sinal, sábado passado foi a terceira fase. Deve ter um monte de aluno aí Apreensivo esperando o resultado Para ver se são medalhistas Regionais Dos né? 44 mil Nós ficamos com cerca de 3.500 alunos Que participaram Sim. Em quase todo o Brasil Porque a gente teve uma primeira fase online Uma segunda fase Nas escolas E a Sim. terceira fase foi Nas universidades Eu posso depois Odete mandar alguns vídeos, algumas fotos da Olimpíada pelo Brasil afora, para você ver e entender um pouco como é a dinâmica da coisa. E aí a Olimpíada ela se divide hoje em quatro fases, né? como eu já disse, a primeira online, a segunda na escola, a terceira na universidade, nas universidades próximas e a quarta na universidade mais central do estado que é onde vai ocorrer a nacional, a disputa realmente deve ter aí por volta de mil alunos, que é a principal, é a que vai medalhar, como a gente diz, todo o Brasil, né? além dos medalhistas regionais que já foram nessa terceira fase. Ela é dividida em cinco níveis, o nível 1, que vai do segundo ao terceiro ano do ensino fundamental 1, são as crianças ali que começam basicamente a ler, a entender um pouco. O nível 2, do quarto ao quinto ano, o nível 3, do sexto ao sétimo ano, o nível 4, do oitavo ao nono e o nível 5, o ensino médio. Né? E aí, entenda-se esse ensino médio, entrando também o pessoal do, dos IRS né? dos institutos que fazem até o quarto ano, é, nos institutos federais. E aí há uma competição com base em 12 temas. Então a gente tem diversos temas voltados à educação financeira. É e eu chamo de eu, eu destaco dois temas bem importantes. sim O primeiro, que é o de cooperativismo de crédito. Sim. E o segundo, de educação fiscal. E a gente trabalha justamente também ensinando... A importância dos meninos entender um pouco dessa questão de tributos, de impostos, de taxas para a vida deles no cotidiano. Nossa, é fantástico. E, assim, e, e, e, e e o jovem, ele gosta né dessa disputa, ele gosta de participar, ele gosta de mostrar o seu conhecimento. Eu sei que, tem muitos jovens que estão apreensivos para saber se serão medalhistas, né? Então, parabéns. Isso, isso. Eu acho fantástico, fantástico. E, e, e assim, eu acho que é uma forma de democratizar a educação financeira e de disseminar a educação financeira, né? É o Brasil todo participando da Olimpíada. Eu acho fantástico e fico, parabéns, aí fico muito, muito feliz de, de realmente de ter essa informação e esses dois temas também, porque as crianças precisam entender um pouco, fundamentalmente, né? Como que funciona, como são os tributos. Como... Então, tudo isso é muito importante. Porque não fica só na. Porque, na verdade, o jovem, ele. Eu dou muita palestra para jovem, muito curso, e eles querem saber como que vai vestir. <risos> como é que vai vestir minha turma? É. Eu quero como E aí ele nem sabe. Eu nada. até brinco, Odete. Oi, pode falar, professor. Eu até brinco com, com o pessoal, principalmente os jovens mesmo, né? Eu digo, olha, a primeira coisa que vocês precisam aprender é andar. Para depois correr. Então, você não pode começar logo investindo em ações, em fundos imobiliários, por exemplo, em renda variável, sem antes conhecer um pouco da educação financeira, do poupar, do se organizar, da reserva de emergência, esses pontos que são cruciais. Sim, e a, e a Olimpíada com certeza dá essa base, né? Ele pega essa base e tudo isso vai só alavancar e ajudá-lo aí. E, e outra coisa que eu acho super importante é que esse aluno vai levar todo esse conhecimento para a família dele, né? Então, ele acaba realmente disseminando, é, é realmente é um foco que vai se expandindo e, e é fantástico. Parabéns aí! Eu sei também que vocês têm um trabalho de, de curso de bis educação financeira. O que, que se, do que, que se trata? Isso, isso. A gente aqui, o projeto si tem mais um braço, uma ação, que a gente trabalha justamente esses gibis educativos. Né? A gente criou, hoje já são sete gibis que a gente ensina a gurizada né, a trabalhar essa educação financeira. Então, por exemplo, um dos últimos que foi lançado foi justamente no período da Páscoa, que a gente estava vivendo um momento conturbado. Com a questão da guerra lá entre a Ucrânia e a Rússia. Né? E aí a gente fez uma dinâmica ali no Gibi falando um pouco dessa guerra, de uma forma sutil, falando da questão do petróleo em si, né? Que aí a gente comparou o petróleo com o chocolate. Ah. E a gente estava no período da Páscoa e a gente fazer. Na verdade, o título do, do Gibi é assim, é, é, é Oelhinho da Páscoa Entendendo de Finanças. Ah, então, mostrando como ele poderia entender de finanças, ele negociando o é, chocolate entre duas cidades, que estava em guerra, aquela coisa toda. Através das sopinhas e que nós chamamos, é, explicar um pouquinho de LCI, LCA, CDI, CDB. Na verdade. Isso para criança. Para criança, Logo. viu, Beto? LCI Tem LCA para criança. Aí eu amei, amei. E aí, o é interessante é que também vai ensinar. A atualidade que tá acontecendo né tá falando aí da guerra tá falando do petróleo do aumento do diesel é, e tá aí aproveita esse momento né de Páscoa e eu acho que é fantástico e eu imagino a, a aceitação dessas crianças o entendimento delas é fantástico né é a gente a gente vai criando né algumas histórias para elucidar para mostrar a importância dessa educação financeira uhum. Então, um, um outro exemplo que a gente traz é, é o primeiro, né? a árvore dos desejos. como então, Começou toda a história, que é Pepe, um menino que iria comprar as coisas o tempo todo, mas não tinha dinheiro. Então, recebeu três moedinhas e aí foi plantar essas moedinhas. E aí, é com a ideia do, do, do, dos três feijões ali de João, né? ele sobe na árvore. Então, ele chega numa outra cidade. É muito interessante. Sim. Contar isso para as crianças ali até 8, 9 anos, desperta muito Sim. Desperta demais. E é um despertar para o resto da vida, né? Ô professor, eu tem outras ações desenvolvidas. Eu tenho aqui uma lista de 12 ações, né? Eu falei isso, de uma isso. Daqui? Só pode falar dessas ações, assim, de uma... Eu vou falar Sim. rapidamente, nós não temos muito tempo, mas eu não gostei de deixar, de mostrar essas ações, né? Que são feitas aí Sim. na universidade, como que isso está impactando todo esse público, essas pessoas. Eu vou falar no Brasil, na verdade, né? Isso. Na verdade, Odete, a gente visita muitas escolas, né? O nosso Sim. trabalho é justamente de, de buscar educar essas pessoas, por meio de, de, de peças. Né? Uma outra ação que a gente tem que são peças teatrais. Então, é, na minha mente, na minha mente, por exemplo, é, é muito mais fácil o jovem e até aquela pessoa... A gente visita empresas também, visita igrejas, a gente faz muito isso. Sim. É, na minha mente é muito mais fácil você falar de educação financeira de uma forma... Leve, solta, brincando, mostrando o cotidiano, o dia a dia, do que você chegar e dar uma aula de educação financeira ali com powerpoint ou falando com o texto. Então o que, é que a gente faz? A gente tem algumas peças teatrais que a gente ensaia com os alunos e a gente vai nas escolas, vai nas empresas, nos templos, fazer essa apresentação. Ah, e aí a gente conta o dia a dia das pessoas, né? A gente conta os perrengues que uma família passa, alguma coisa. E aí a gente vai despertando Sim. o pessoal a, a falar, a discutir sobre educação financeira. Fantástico. E nessas peças participam a família, a criança, a família. Vocês vão em templos, nas escolas, vocês vão em igreja, vocês vão faculdade nas empresas, é, nas empresas. A gente recebeu, por exemplo, é, a gente tem uma empresa que a gente faz aquilo muito para os funcionários. E os funcionários muitas vezes não entendem o, o controle do orçamento quando a gente monta uma planilha, por exemplo. Sim. Então, tem alguns setores que não conseguem colocar isso, por exemplo, no computador, no celular, e aí coloca... A gente começa através da peça, envolvendo eles, e entrega uma planilha para que eles comecem a fazer na mão e começar aquilo. Então, a gente vai quebrando tabu. Vai quebrando. Porque, é, eu fui criado de uma época que meus pais não falavam em educação financeira. Sim. Hoje é totalmente diferente. Sim. É totalmente e assim, diferente. Eu falo... Eu não, falo disso para minhas filhas... Eu falo disso tranquilamente com minhas filhas, não é? Elas hoje já têm uma outra visão. Então a gente tem muitos amigos que, onde tiver oportunidade, se você me interessa, eu vou falar da educação financeira. Eu vou dizer tá, tá. que isso é importante. A gente precisa. Tá me ouvindo? Misturando... Estou ouvindo. Pode continuar. E eu ia falar que, que a gente precisa. Mas falar, professor. Fala, pode falar. Não, não, eu só ia comentando, dizendo o seguinte, eu como educadora financeira e também dando consultorias, o adulto ele já tem uma versão à planilha, quando falo em planilha, dá uma travada E realmente essa ideia de levar isso em forma de teatro de forma de alegria, né? com fantoches Até mesmo para o adulto, eu acho que fica mais fácil E quando você lê, ah, não sabe planilha, você pode anotar Eu acho isso muito fantástico Eu gosto muito sair dessa caixinha, sair desse padrão Eu gosto bastante disso, eu acho isso fantástico Ajuda muito a abrir e quebrar essa barreira Que é chato falar de dinheiro, é chato fazer controle É chato fazer planilha. Anilha, sabe? A gente quebra esse, esse tabu, né? Isso, isso. E aí a gente complementa com algumas paródias, algumas músicas e rimas que a gente faz. Sim, né? tá. Eu tenho um, um grupo de alunos que eles conseguem pegar uma música do momento ah, e fazer... inserir, isso, inserir questões voltadas à educação financeira. Ah, e aí a linguagem que o pessoal gosta, a linguagem que o pessoal entende, e fica muito dinâmico, muito fica. dinâmico eu, eu mesmo. Imagino. Nossa, eu imagino, que fantástico que é. E para a pessoa participar de um projeto desse, como é que é feito, professor? O que você precisa fazer? Uma escola? É, isso está muito voltado aí no Nordeste, ou vocês têm alguma extensão em outros estados? Como que está? Como é que é feito? É, ou para apoiar o projeto, né? não, não só participar, eu uhum. quero apoiar, tem alguma forma... É, é justamente isso. Hoje a gente tem é, alguns apoiadores. Eu posso até falar que a PoEF hoje né, vem apoiando, vem, vem sempre divulgando o nosso trabalho. Isso é, isso é muito importante. A gente fica muito feliz. Eu também posso dizer que comecei aí na PoEF. Hoje, assim como você, nós estamos como embaixadores. Né? É um trabalho muito importante que a PoEF nos ajuda. Sim. Tem uma rede, né, hoje, que a gente está tentando, de certa forma, disseminar esse conhecimento, alastrar mais essas ações. Né? Então, Sim. hoje, a ideia inicial, um dos, dos braços, uma das ações é a Olimpíada. Mas a gente quer levar essas outras ações, essas outras extensões para todo o Brasil. Né? Então, assim, claro nós estamos ainda em desenvolvimento, então tudo é muito é, testado, aprimorado aqui na Paraíba para que a gente possa chegar no Brasil todo. Sim. Então, só para você ter uma ideia, Odete, é, a gente precisa ter um cuidado muito forte nisso, porque eu vou falar a realidade da Olimpíada, que é a mais fácil de se perceber, porque já está no Brasil todo. Sim. Então, a gente não tem como não, não é, falar sobre isso. Mas cada região tem uma particularidade. Então, hoje, por exemplo, se você pegar a Olimpíada no, no Sul, o Rio Grande do Sul faz um trabalho muito bom, assim como Santa Catarina e até mesmo Paraná, mas existem diferenças, situações que precisam ser trabalhadas que são diferentes, por exemplo, da região centro-oeste. Sim, sim, verdade. Lá em Goiás, lá no, no próprio Distrito Federal, que é diferente do Norte, Sim, sim. lá no Acre, na Amazonas, sim. ou até mesmo no Nordeste, com a Paraíba, com Alagoas, coisas desse tipo. Sim. Eu tenho visto algumas pessoas entrando na nossa live que, que estão ali nessas regiões e que eu gostaria de mandar um abraço todo especial para elas, assim como os coordenadores da rede, que fazem um trabalho brilhante em cada estado. Então, a gente está diversificando, a gente está estruturando cada vez mais essas ações em todo o Brasil. Sim, e eu acho que, assim, igual você falou, né, isso aí não é, no, é no embrião, que já, isso já está sendo feito, né, mas é, vocês estão aperfeiçoando, isso aí é um modelo, né, então a gente de uma faculdade aqui, de uma escola aqui, entrar em contato com a APOEF e ver como é o modelo, como funciona isso aí, como que vocês estão fazendo e para fazer agora, igual, fica aí o nosso convite para que vocês procurem aí a APOEF e procurem o professor, porque o, a, o nosso intuito aqui justamente é essa, é divulgar o que temos de bom da educação financeira, né? E é realmente é isso, é essa divulgação e aumentar isso, fazer isso com que este, seja extenso para o Brasil inteiro, para todas as escolas, né? Eu acho fantástico. Eu ia perguntar, nós estamos indo para o caminho do encerramento da, da entrevista, passa muito rápido o tempo, infelizmente, parece que a gente nem vê passar o tempo. Eu sei, vou falar, nós somos a APOEF, apoia muito. E nós somos embaixadores da Apoef, eu tenho muito orgulho disso, e eu queria saber o que, que significa, né? Você já falou sobre isso, o que, que significa ser embaixador da Apoef, mas dá uma reforçada e me fala só um pouco sobre isso, sobre o seguinte significado. É, eu, eu fiquei muito lisonjeado, né, quando a Apoef me convidou, assim como você, né, para ser um dos embaixadores. Sim. Então, a minha intenção é, é por onde eu passar, eu vou estar levando a POEF, eu vou estar levando a educação financeira. Sim. E é como o meu projeto em si aqui, da UFPB, ele já fala, né? é, a educação financeira é para toda a vida. Desde do, da criancinha até o, o final da nossa vida. Sim. A gente vai estar falando, vai estar trabalhando a educação financeira, independente de faixa etária, independente de gênero, independente... Sim de formação, sim, sim. Né, porque alguns é, defendem que deve ser de uma área específica e a BNCC deixa isso bem claro, ela quer que seja sim, inserida essa educação financeira, sim. seja em geografia, sim. seja em história, seja em matemática, em inglês, seja nas mais diversas áreas. Sim. Então, a gente tem pessoas que vêm desbravando o Brasil de várias áreas. Eu conheço o pessoal do direito, o pessoal da engenharia, o pessoal da matemática, da geografia, da história, todo mundo em prol não é, de algo bom para o Brasil. Porque há bem pouco tempo atrás a gente não falava de educação financeira. Sim, é... Pelo menos os nossos pais disseram um tabu. É? E aí a gente, ao longo desses últimos anos, a gente vem mudando isso. É? Então é isso que a gente quer. A gente quer mudança, a gente quer transformar. Uma travadinha agora. Como a gente que, na verdade, nós queremos transformar realmente a educação financeira, e assim, o, o que eu, eu... Dei uma travada aqui, professor, mas o senhor retomou. É, e, e o importante, o que eu gosto muito desses projetos, das Olimpíadas, e todas essas ações que vocês estão fazendo na faculdade, que o senhor aí é, está coordenando, está encabeçando, é, começa tudo na base, porque tudo é a base, é os nossos jovens, é os nossos, as nossas crianças, eu acho isso muito fantástico. Isso, o professor caiu, voltou novamente, foi, foi. mas estamos indo já encaminhando para o final da nossa entrevista E eu dizia aqui que eu acho, acho fantástico que tudo isso também é feito nas bases Não que não seja importante fazer isso com o adulto, claro, o adulto precisa da questão financeira mais do que nunca né? Mas também é feito para os, os, os estudantes, para as crianças, né? para o adolescente, dessa forma dessa forma fantástica então eu acho isso muito importante é muita semente plantada hein é muita semente plantada eu acho aí que vamos ter uma floresta aí de pessoas que estão informadas pessoas que Quebrar esse tabu do educação financeiro Falar de dinheiro, né? Conversar sobre isso na, nas escolas Nas casas, nas rodas de amigos Eu acho que isso está mudando Eu acho que o papel aí, o seu papel É muito importante, é muito fundamental E parabéns parabenizo o senhor por isso né? é, é, vou, E também Os alunos, a toda a equipe a, a, tem, Deve ter Eu imagino esse aluno Que pega lá um caderno Vai no mercado do lado da casa dele Fazer pesquisa, pô, parabéns Que maravilha é um ato simples de cada um que somando tudo tem uma lista com 300 produtos com preços para comparar preços é fantástico, é tudo fantástico Mas, é, gente, pode falar é um trabalho desafiador é um trabalho que, que remete ao voluntariado eu estou vendo aqui na nossa live tem muita gente perguntando como se faz para participar do projeto isso é muito bom as portas vão estar sempre abertas é, o que é que eu sugiro? Se for aqui da Paraíba, que nos procurem na UFPB, caso não, também procurem é, a rede em si da, das outras universidades pelo estado aí afora, ou até mesmo a POEF. A POEF hoje está com cerca de 200 é, associados, então quem quer trabalhar educação financeira tem como estar tá nos ajudando também na rede. Sim, e aí, com certeza, vai ter muita gente sim. disponível para ajudar, para encampar essa, essa ideia da educação financeira pelo Brasil afora. Estamos abertos aí, e, e para realmente receber aí, as quem tiver interesse, fico muito feliz. Professor, tem alguma consideração final para fazer? Alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Que... Pode, por favor, fique à vontade. Na verdade, Aldete, eu queria agradecer, dizer que estou sempre à disposição. pedir desculpa, infelizmente, eu, eu tenho uma aula agora também, às 19 horas, então tinha não, não dava tempo para minha aula e é talvez seja esse um dos problemas que está na universidade, deve estar oscilando bastante. Dizer que eu estou sempre à disposição, como eu já disse e repito, né, e, e que sigam o nosso projeto em si, é, o arroba edufinanceiraprobex é nas redes sociais, que acompanha Sim. o nosso YouTube. A gente tem colocado muita informação é, nas nossas redes sociais. Eu acho que falta um pouco desse marketing e de mostrar isso para as pessoas, mas as pessoas, é, sempre que possível, comecem, procurem conhecer um pouco mais do projeto. Eu estou sempre à disposição e que também venham se associar à nossa POEF. Né? Então, Sim. nós temos uma associação Hoje forte em prol da educação financeira e que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Sim, se você tem um projeto de educação financeira, se você é educador financeiro, vem associar à APOEF. Aproveitando, quero agradecer aqui o nosso presidente Gridaldo Lima, o Cleit Schnepper, que é o nosso diretor, e o Fernando também, que está aqui com a gente, o Fernando Ribeiro, muito obrigada pelo apoio. Agradecer aqui o Diário de Suzano, especialmente ao jornalista e editor chefe Edgar, que abre esses microfones, abre aqui esse estúdio para a gente falar sobre educação financeira, que tem muito apoio aqui do jornal Diário de Suzano. Eu acho isso fantástico, agradecer bastante o Diário de Suzano. Agradecer, então, Professor, obrigada, boa sorte, sucesso nos projetos, ok? Estamos juntos nessa missão, estamos juntos. Com certeza, com certeza, Alberto. Obrigada a você que ficou conosco e que nos assistiu. Essa entrevista vai estar no YouTube também no portal do jornal, vai estar no Instagram e vai estar no Facebook. Então, você pode rever ela à vontade. Beijo grande, gente, até a próxima. Programa falando sério sobre o seu dinheiro e tchau, tchau. Tchau, obrigada, professor. Tchau. Boa aula. tchau. Boa aula.